Hoje é a nossa última live em preparação à nossa jornada para o meu workshop que acontece nesse sábado. Para quem ainda não está sabendo, sábado agora a gente tem um workshop exclusivo para mulheres, onde nós vamos tratar toda a nossa autoestima, vamos abordar assuntos das origens da baixa autoestima, os pilares da autoestima, as crenças que geram a nossa baixa autoestima, o quanto a autoestima afeta em todas as áreas da nossa vida Vai ser um workshop incrível, vai ter exercício prático Eu vou dar dicas de como vocês desenvolverem e melhorarem a autoestima Para alcançar objetivos e resultados na sua vida Então, é muito importante quem não está inscrito É só lá no link da minha bio Para entrar no meu grupo do Telegram e quem tiver no grupo vai participar desse workshop gratuito neste sábado comigo. Então, quem ainda não se inscreveu, corre lá na bio que as vagas já estão acabando. E antes da gente começar a nossa live, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Ontem foi é, meu aniversário. Ontem eu completei 43 anos de idade. E essa semana não está sendo uma semana muito fácil assim como não é para todos, muitas vezes a gente tem muitos problemas, muitas coisas acontecem, os obstáculos acontecem. E essa semana eu perdi um ente querido, de uma forma muito triste e muito jovem. Então, como coincidiu de ser a semana do meu aniversário, ontem eu estava num dia de muita reflexão, mais até do que os outros e todos que eu já tive. E o que eu gostaria de falar para vocês é que, os ciclos se encerram e precisam ser encerrados. Então ontem eu encerrei um ciclo de vida e a partir de hoje eu reiniciei um novo. E agradeço a Deus por ele me permitir, me dar essa oportunidade né, para eu estar viva, poder recomeçar um novo ciclo de vida, me tornar uma pessoa melhor e ser um ser humano melhor. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, uma mensagem, além de ser o meu aniversário, é que a gente encerre os ciclos que precisam ser encerrados. E nos dê a oportunidade de que novos ciclos se recomecem. É preciso que a gente encerre, né? Para que o novo venha, o velho tem que ser encerrado. Então, essa reflexão que me deixou ontem no meu coração, hoje eu já postei lá nos meus stories agradecendo a todos pelo carinho, minha família, meus amigos, as minhas clientes, minhas pacientes, muito obrigada pelas mensagens de carinho ontem Com certeza eu estou iniciando um ciclo novo, inclusive com todos vocês, aqui com a minha nova jornada Agora de estar aqui semanalmente com vocês nas lives, com os meus grupos de mentoria, com os meus workshops eu estou muito feliz por isso e nessa live de hoje, o que eu gostaria é de fazer um resumão das últimas lives que eu fiz, que são as quatro lives preparatórias para o workshop. Então, para quem não teve a oportunidade de assistir alguma ou perdeu algum conteúdo, algum tema, hoje eu vou fazer um resumão do que a gente falou e abordou os temas que estão ligados com a nossa baixa autoestima, com o nosso desenvolvimento, nosso desempenho na vida pessoal, familiar, que está totalmente ligado à nossa vida. Por muitas vezes a gente não entende o porquê que algumas coisas da nossa vida não caminha Porque está ligado totalmente com nós Com o nosso interior, com a nossa essência Com quem nós mesmos somos, com quem realmente nós somos E na primeira live, eu abordei o tema sobre a prosperidade é, Todo mundo busca a prosperidade na vida E quando a gente fala sobre prosperidade A gente já logo pensa em muito dinheiro Em conquistas de bens materiais essa é a primeira coisa que vem quando a gente pensa na palavra prosperidade. Né? Hoje, inclusive, a gente se fala muito sobre isso, né? como atrair prosperidade e abundância para a sua vida. E a prosperidade ela está ligada em todas as áreas da nossa vida, todas afetiva, familiar, no casamento, com os filhos. Ou seja, não é apenas a busca material. A busca material e as conquistas, elas só vêm quando todas as outras áreas estão prósperas e em equilíbrio. Se a gente busca equilibrar todas as áreas da nossa vida, seja ela qual for, que quando uma está em desequilíbrio, consequentemente, outra está também, ou todas elas estão. E aí a prosperidade ela é em todas as áreas. A gente é próspero de saúde, a gente é próspero de dinheiro, a gente é próspero de alegria, de felicidade. Tudo isso é prosperidade, não apenas a financeira e a material. Então, é muito importante que a gente pense na prosperidade dessa maneira. De uma maneira que eu vou conquistar os meus objetivos financeiros, os meus objetivos materiais, mas não adianta eu não estar feliz no meu trabalho, eu não estar feliz com o meu emprego, eu não estar feliz com o meu relacionamento, eu não estar feliz com a vida que eu levo. Então, se eu estiver com a minha autoestima baixa e não estiver feliz em nenhuma área da minha vida, ou na grande maioria, a prosperidade com certeza não vem em nenhuma das outras áreas. E quando a gente pensa em prosperidade, tudo isso nos remete a, a fluxo. E justamente calha no que eu disse no início da live, né? Que ciclos precisam ser encerrados. Então a gente precisa que as coisas se encerrem, as coisas ruins, para que as coisas novas e boas venham. Não ficar martelando nas coisas ruins, nos ciclos ruins, para que aí a prosperidade seja abundante na área que a gente queira. E na segunda live... Foi até um tema, usufrua de, nossa, de sua melhor companhia. Nós ficamos buscando no outro a nossa melhor companhia. As coisas que a gente quer, que a gente idealiza, que a gente gostaria de ter, gostaria de ser. A gente só quer encontrar na outra pessoa, no outro. E a gente esquece que a nossa melhor companhia somos nós mesmos, que por muitas vezes precisamos nos fechar olhar para o nosso interior, isso tudo é autoconhecimento, gente, é muito importante. Há anos que a gente vem escutando sobre isso, no Brasil não é, é muito aceito isso, ainda tem muitas controvérsias a respeito do autoconhecimento, autoajuda é uma coisa, autoconhecimento é outra. A partir do momento que a gente se conhece, sabe das coisas que a gente gosta, do que a gente faz, e não fica só terceirizando a responsabilidade das nossas dores, e das nossas conquistas, e das nossas alegrias, apenas no outro, a gente consegue se realizar. A gente encontra a melhor companhia, que é a gente mesma, nós mesmos. A gente precisa se olhar, precisa se enxergar, o que eu gosto, o que eu não gosto, observar o seu comportamento, a forma que você pensa. A gente é o que a gente pensa. Quanto mais a gente pensa em coisas ruins, quando você coloca foco numa coisa que não está te agradando, numa dor que você sente, seja ela por que for. Com certeza você fica vivendo essa dor e não sai do lugar. Não consegue dar partida, parece aquele carro que fica... Você dá partida e ele não sai do lugar. Então você é a sua melhor companhia. Primeiro se ame, primeiro se valorize, se aceite, se perdoe, para depois você encontrar outras melhores companhias. Seja no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, na sua família, na sua mãe, nos seus tios, seja quem for. A gente acha que só é feliz e só consegue as coisas com a outra companhia. E é você, né, que é a sua melhor companhia. Como que você trata as pessoas que você ama? Com delicadeza, com gentileza, com atenção, tá sempre prestativa. A gente tá sempre pronta a ajudar o outro, sempre, né? A gente pode estar tá fazendo o que for... Uma pessoa da família adoece, você larga tudo para ela socorrer. E a primeira coisa que a gente faz quando essa pessoa fica doente, é oferecer para que levar levá-la ao médico. Quando ela não quer o médico, ou ela vai, seja como ela estiver, prostrada ou não, você vai fazer uma sopa, você vai cuidar da comidinha dela, vai dar toda a atenção que ela precisa. E para você? Você tem se dado essa atenção? Você se dá essa atenção necessária? É extremamente importante que você olhe para você como você olha para os outros, como você cuida dos outros. Com atenção, com carinho, com respeito. Você vai passear com as outras pessoas, os lugares que as pessoas gostam, viagens, restaurantes, shoppings, seja onde for. E você? Você gosta dos lugares? Você se passeia com você mesma? Você olha para você e fala hoje eu quero comer esta comida e é essa comida que nós vamos comer? Então é importante que você olhe para você com carinho e a mesma afetividade que você faz às pessoas que você ama. Com seu marido, com seus filhos, principalmente para quem é mãe. A gente faz tudo pelos filhos e esquece de cuidar da gente. E cuidando da gente mentalmente e espiritualmente e fisicamente. Porque a gente vai se carregando de coisas, a bagagem começa a ficar pesada. Quando vemos estamos doentes, estamos em depressão, a baixa autoestima, o não se amar acaba nos adoecendo. Toda doença vem do que a gente pensa, do nosso comportamento. Então, por isso, afeta toda a nossa parte física. Então, que, que você olhe para você primeiro. Isso não é egoísmo nenhum. Tem pessoas que realmente só pensam em si. Essas pessoas, com certeza, são pessoas que também têm seus problemas, também têm baixa autoestima, por algum motivo. A baixa autoestima vem de vários fatores. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas... Você olhar para você e cuidar de você, com certeza você vai estar bem para cuidar do outro, das pessoas que você ama de verdade. Então, cuide de você com amor. Essa casinha aqui que a gente mora, nosso corpo físico, a nossa mente, é isso aqui que Deus nos deu, nós somos únicos. Não existe ninguém com a mesma digital na face da terra. Então, cuide de você, seja você a sua melhor companhia. Não fique buscando no outro a perfeição da vida, porque ela está em você. Gostar de si mesmo é agir como tal. Se você age assim com as outras pessoas, por que, que você não vai agir com você? Então, aja com você, com carinho, com respeito. Isso é respeito, é se respeitar. Na terceira live, eu falei sobre as suas dores podem te curar. Pra quem não assistiu, nossa, que loucura, como assim? Se as dores é que me fazem sofrer, se as dores é o que dói, é o que machuca, é aquilo que não deixa eu dar sequência, mas elas podem te curar. Ninguém está imune às dores, ao que as pessoas fazem pra gente ou a que a gente mesmo faz pra gente mesma. É através dos erros, é através das dores que a gente cresce, que a gente evolui e se transforma num ser humano cada dia melhor, numa pessoa melhor. Porque a gente só passa e ensina para as pessoas aquilo que a gente aprende. Consegue entender? Então, se você é uma boa mãe, se você é uma boa esposa, se você é uma boa filha, uma boa amiga, é pelas coisas que você passou na vida, sejam boas ou ruins, a gente só evolui. Só cresce. E é lógico que a dor machuca, a gente precisa de um tempo para amadurecer as dores, para interpretar. Mas ela pode te curar por quê? Porque vai depender do foco que você dá para ela, de como você olha para essa dor, qual a perspectiva que você olha. Se você olha para ela e fica se vitimizando dela, suponhamos que alguém te causou, vou falar em relacionamento, em casamento, que seu marido te traiu, e você fica o dia inteiro, dia e noite, a vida toda remoendo. Se você está com ele, diz que perdoou, mas fica o tempo todo olhando para ele e remoendo essa dor, você só está vivendo a dor. Você não está resolvendo. Ou você definitivamente perdoa do fundo do coração, tem uma conversa, resolve a situação, tenta encontrar o motivo dessa traição quando ela é única, quando é só uma vez, e foque na solução e não na traição. Caso ele te deixou ou vocês se separaram e você não consegue se desvincular e fica pensando mas por que ele fez isso comigo? Mas o que, que eu fiz para que ele fizesse? Acaba até se culpando. Isso não vai te tirar da dor. Só vai fazer você ficar revivendo a dor, revivendo esses momentos. Então de depende do ângulo que você olha para ela. Faça da dor... Um momento de crescimento e evolução. Olha para ela, ok, aceito, o que, que eu posso fazer com isso? O que, que eu aprendi com isso? Aonde eu errei, então, se fui eu que errei, ou se foi a pessoa? O que eu aprendi, eu sigo minha vida. Eu não fico olhando para a dor assim, serve para todas elas. Todas as dores que a gente tem. Seja ela por um familiar que causou, por um amigo, pelos filhos... Eu ficar culpando as pessoas que fizeram aquilo que eu não gosto Eu não saio da dor Até porque eu me permito que isso aconteça Eu me permito que as pessoas façam Por muitas vezes eu não sei também Mas eu acabo permitindo que as pessoas façam Porque eu não sei dizer não Porque eu não sei me posicionar diante da pessoa Diante das situações Para que aquilo que me machucou não aconteça E quem te causa dor às vezes nem sabe, nem percebe Por muitas vezes a pessoa disse algo Ou fez algo que nem foi intencional E a vida da pessoa continua E você tá ali preso na dor No problema Então pega o problema e a dor E veja o que pode ser feito com aquilo Transforma numa coisa positiva E segue a vida né? Porque as dores são totalmente causadas Pelas experiências que a gente vive Por traumas por medo, por raiva, por perda, por rejeição. E isso acontece durante todas as fases da nossa vida, desde do nosso nascimento até os dias de hoje, sempre vão ter fatos que vão nos causar dor. É impossível a gente viver sem as dores, sem o sofrimento. Mas é possível amenizá-los, tornar-nos mais leves, não ficar carregando esses fardos que são desnecessários, só vão aumentando os problemas psíquicos e trazendo consequências para o seu corpo físico. Então, olhar para eles com maturidade. Porque quando as coisas acontecem, quando, vou voltar no exemplo da traição, talvez quando você foi traída, você não tinha a mesma maturidade que você tem agora, para entender, ou para aceitar, ou para perdoar. E a pessoa que te traiu, ela também. Porque quem trai também sofre, não é só quem é traído. Quem trai também sofre. Mas existem vários motivos por isso, para a pessoa fazer isso. Cada situação é situação, cada pessoa é cada pessoa. Mas a pessoa não tem maturidade. E nem você, para compreender, para entender, para perdoar. Para pelo menos digerir né, aquilo. Então olhemos com maturidade. Você não é mais aquela criança em defesa que as pessoas, os seus cuidadores, os seus pais, seja ela quem for que te criou, te colocou aquela educação, aquela doutrina que você ouve, vê e é aquilo que a gente é doutrinado a seguir durante a vida. Claro que isso gera também essas dores, mas hoje você tem maturidade para aceitar o que te colocaram e o que te impuseram para você viver. Não, eu não quero. E tá tudo bem, porque as pessoas que colocaram isso para você não foi na maldade, foi o que elas receberam, foi o que elas tinham para te passar. A gente também tem o hábito de julgar, de culpar, né, uma rejeição quando é criança ou quando é adolescente, não importa, isso acontece muito em casos de separação, que o pai some e não, não vem mais visitar os filhos, né, assume a posição de ex-filhos também, não apenas as mulheres. isso é mais comum, mas existe também na parte da mulher, e os filhos carregam isso pela vida e acusam o pai. Mas é o que ele tinha para oferecer. Ele era maturo, não sabia, não sabe o que está fazendo. Então, quando a pessoa não tem a acrescentar, não adianta você ficar. Ela não vai melhorar. Você tem que sair da caixinha, se posicionar e seguir tua vida. Eu sei que é difícil, tudo é difícil. Mas a gente se conhecendo, a gente parando para pensar, parando para refletir. Tudo é prática. Assim como a gente aprendeu a lamber as nossas feridas, a se pegar nas coisas ruins e ficar pensando nas coisas ruins, eu chamo isso de lamber as feridas. Você fica ali todo dia lambendo né, as feridas que te dói. A gente também pode se doutrinar a esquecê-las. É prática. com prática. Porque como a gente aprende tudo por experiência e por repetição, a partir do momento que você passa a repetir padrões diferentes, comportamentos diferentes, que sejam positivos, consequentemente, as coisas vão, vão se resolvendo. E além da imaturidade que as pessoas não têm, que nós não temos e nem que nos causou as dores, é importantíssimo a gente honrar a nossa história. Porque excluir essas pessoas do nosso ciclo de convivência, você pode. Se você quiser, você pode, não precisa conviver, não precisa ser... Às vezes, quando é parente, quando é irmão, quando é uma pessoa muito próxima, você convive socialmente. Mas não precisa ficar lambendo a pessoa. Agora, você honrar sua história que essas pessoas fizeram parte dela, não tem como você apagar. A nossa história a gente não apaga, gente. Nosso livro está ali, está registrado. Você pode encerrar aquela, aquele capítulo e deixar lá mas honrar, honrar nossos pais, nossos, nossos avós, bisavós. Isso é muito importante para que a gente consiga ter essa maturidade de superar. Muitas coisas acontecem na nossa vida porque a gente não entende, mas são repetições de ciclos das nossas gerações, das nossas criações, a sociedade machista que nos coloca. Quando eu falo sociedade machista, eu não estou falando em machismo. São coisas totalmente diferentes. A sociedade machista aquela sociedade que impõe que a gente não pode se pronunciar, que a gente não pode principalmente mulher, nós mulheres num, num contexto geral, nós já conseguimos muita evolução, mas ainda assim é imposto, mulher não pode sentar assim, mulher não pode sentar assado, mulher não pode usar saia de tal comprimento, mulher não pode fazer isso, mulher não pode ter vários é, relacionamentos antes do casamento, até hoje a mulher que não casa virgem ela é mal vista na família, a gente sabe que isso não acontece mais, mas isso são coisas que ainda são questionadas tem pais ainda hoje que acham que as filhas precisam casa virgem. Elas não podem ter outros relacionamentos. Então, ainda assim, para nós mulheres, tem a desigualdade de salário, a desigualdade de cargo. Eu acho que não vou estar viva para ver essa igualdade. Não sei nem se um dia a nossa sociedade vai estar preparada para isso. Isso... Como diz a minha filha, que trabalha com desenvolvimento humano também, ela fala que, que o mundo tinha que ser exterminado para que todos nascessem novamente numa nova cultura. Então, essa é uma sociedade machista, onde a mulher ela tem que ser criada e educada para casar, para criar filhos. Maravilha, gente, eu sou mãe. Não tem coisa mais maravilhosa do que a maternidade para quem quer ser mãe. Mas por que, que nós precisamos ser mãe? cozinhar bem, nós temos que saber ser boa mãe, saber cozinhar bem, saber limpar bem a casa, abdicar muitas vezes de trabalhar fora para cuidar dos filhos e que o homem não pode. Da minha geração de 40 anos, e ainda tem hoje, muitas, nos meus grupos tem garotas de 20 anos, de 18, de 25, de 30, que muitos maridos impõem que peçam demissão do emprego e não deixam trabalhar. Elas, inclusive, não conseguem sair de um relacionamento abusivo porque não podem trabalhar, porque não permitem que elas trabalhem. Então, ainda eu vejo isso muito de perto e muito forte, mas é importante que honremos as nossas histórias, honremos, honremos as pessoas, mesmo que nos fazem mal. extremamente importante que a gente honre a nossa família, a nossa origem, a nossa história. As pessoas que passam pela nossa vida, seja em forma de amizade, seja em relacionamento, elas tinham que passar, ensinar algo, deixar algo na nossa história. Boa noite, madrinha! Seja bem-vinda! É extremamente importante a gente valorizar as pessoas. Então, não adianta excluir. Quanto mais a gente exclui as pessoas do nosso sistema, seja familiar ou de amizade, porque é tudo um sistema, está tudo envolvido. A gente excluindo as pessoas consequentemente, a gente está é, bloqueando isso de uma forma que também não vai nos fazer bem. Então, inclui, aceita, perdoa e segue, mas honre a sua história. E a última live, o último assunto que eu abordei foi na live de terça-feira. O que te falta para você ser feliz? Gente, eu tô dando um resumão das últimas lives, quem entrou agora, então... Vai ficar salvo aqui 20, na, na, nos stories por 24 horas, depois vai para o GTV. Mas é só um resumo de quem perdeu as outras lives. Hoje eu estou dando um resumo aqui geral, tá bom? A felicidade, ela é uma jornada. Ela não é um destino. E a gente está sempre em busca da felicidade. A felicidade é toda a nossa vida. É todo o nosso dia a dia. É tudo que nos preenche diariamente. Então, o que é importante é a gente olhar para o que está nos preenchendo diariamente. Eu não estou correndo atrás dela, porque a gente passa o tempo todo correndo atrás dela. Ela está aqui, na nossa frente, ela é toda a nossa jornada. Então olhemos para elas, para as coisas do dia a dia, para você. Primeira coisa, se olha no espelho todos os dias, você está viva, acordou mais um dia com vida. Deus te deu essa bênção. Então viva, agradeça, seja grata a vida. E faça as coisas que te complete, que te preenchem. A felicidade está ali. Nas coisas que te preenchem, que te faz bem. Se pergunte, se questione todos os dias ao acordar. Hoje eu escutei uma monja, que eu assisto a alguns vídeos dela. Monja Koi. Ela é maravilhosa. E ela contou uma história. Que eu gostaria de dividir aqui com vocês. Tão simples, gente mas tão simples que a gente não observa. Uma pessoa com depressão fez uma pergunta para ela. Como sair da depressão se eu sequer consigo sair da minha cama todos os dias? E ela tão sutilmente, ela é uma monge, então você imagina como que ela fala, um tom de voz sereno, uma pessoa extremamente tranquila e calma. E ela gravou esse vídeo especialmente para a pessoa, para que ela, a primeira coisa que ela fizesse, é que ela tocasse o lençol da cama dela e que naquele instante que ela estivesse tocando com as mãos, que ela pudesse perceber o toque do tecido, para que ela imaginasse quantas pessoas estavam envolvidas na fabricação daquele lençol, quantas árvores que foram plantadas, quantas pessoas precisou para, ser, para se plantar essas árvores, quantas pessoas que trabalharam colhendo algodão, Quantas pessoas trabalharam na fábrica desse lençol? Quantas pessoas envolvidas para que esse, esse lençol fosse feito para chegar até a cama dela? Vocês compreendem como é que a gente não olha para as pequenas coisas? Só as palavras dela já fez uma reflexão. Óbvio que a gente escuta coisas assim todos os dias, mas até eu, quando assisti o vídeo curtinho dela, falei Poxa vida! Quantos dias que eu acordo, eu sequer dou importância para os lençóis da minha vida. Então, é maravilhoso a gente poder valorizar as pequenas coisas. Isso sim, acolher-se, porque a felicidade é um estado. Você está feliz, eu não sou feliz. Então, você está. É um estado de felicidade. Acolha-se, seja Vulnerável, Não tenha vergonha de você, não tenha vergonha de se expor, não tenha vergonha de falar o que você pensa. Claro, você não precisa ofender, mas você tem o direito de expressar a sua opinião, o que você pensa, o que você gosta. Não tenha vergonha, não tenha vergonha de assumir que não está feliz num relacionamento, não tenha vergonha de assumir que não está feliz no trabalho que tem. A gente fica na posição. Por quê? Porque a sociedade nos impõe as coisas, nos cobra para que a gente aceite. Então, isso também é dizer não. Eu não preciso aceitar tudo. Eu não preciso ficar num relacionamento abusivo, eu não preciso ficar numa relação que me, distra... me destrói. Eu não preciso. Eu posso dizer não e olhar para mim, perdoar, me perdoar. Não me culpar pelas coisas que eu talvez não fiz, ou pelas que eu fiz e não deu certo. Se não deu certo, tudo bem, faz de novo. Recomece, não tenha vergonha e medo de recomeçar. O medo nos paralisa. O medo é uma fantasia da nossa cabeça. São coisas que a gente cria. Não existem, são fantasias. Fazem parte. O medo, por muitas vezes, é uma defesa do nosso corpo. E está tudo bem. Mas ele nos paralisa, quando ele é em excesso, medo de tudo, ele nos paralisa. Hoje, a gente vivendo essa pandemia, a gente precisa se cuidar. Eu estou em isolamento social praticamente há cinco meses, saio somente extremamente o necessário, mas isso a gente não pode deixar com que isso vire uma neurose. Então, por quê? Porque o medo nos paralisa. E acaba que você adoece mais por conta de ficar trancado, não recebendo ninguém, não falando com ninguém, não vendo ninguém, você pode muito bem usar máscara, fazer o distanciamento social de um metro, dois metros, mas não precisa estar com um monte de gente. Mas faça contato com as pessoas, ligue para as pessoas, fale com as pessoas, porque senão psiquicamente também você não vai ficar bem. Simplificar, a gente fazer desse problema que a gente está vivendo hoje, com essa pandemia, se tornar ela mais leve, né? porque ela acaba sendo muito pesada. Uma coisa que a gente jamais imaginou viver. Nós estamos tendo que aprender a viver de maneiras muito diferentes do que a gente estava acostumado. E muito provável que a gente não volte ao normal tão cedo. E esse normal pode ser muito diferente do que a gente já estava acostumado. Eu acho que nós vamos voltar diferente, muito. Espero que todos voltem diferente. Eu acredito que isso veio para realmente nos fazer refletir. A natureza está mostrando seu poder. Então, que a gente pense e reflita. Praticar a gratidão, como eu já falei. Extremamente importante. Porque tudo isso é amor próprio. É se amar. É se valorizar. Parar de pegar o problema dos outros. Para de viver pelo outro, pelos outros. E viva um pouco pra você. Se amando, se respeitando. Com certeza a sua vida vai ter uma qualidade muito melhor. Tanto psiquicamente, como fisicamente, a gente vai parar de acumular doenças físicas e mentais. Então, gente, autoconhecimento liberta, liberta. Existem várias formas de se pensar em autoconhecimento, tem milhões de pessoas aqui na internet falando sobre isso, mas eu venho aqui para falar para vocês com todo o meu coração, com toda a minha humildade, simplicidade, dos meus conhecimentos, das minhas experiências, do que eu vivi, das minhas buscas, das minhas lutas internas. Que a partir do momento que eu aprendi que eu podia me conhecer, eu podia fazer diferente. E estou aqui em evolução todos os dias, porque eu não sou melhor do que vocês, eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é. A gente aprende junto e todos os dias. A gente evolui todos os dias um pouquinho. Fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Essa jornada foi realmente feita com muito carinho, muito especial para todos que vão participar do workshop e os que não puderam e não vão participar. Quem quiser assistir as lives mais detalhadas estão salvas lá no IGTV, essa de hoje também vai para lá. E quem ainda não estiver inscrito e quiser participar do workshop está sendo muito bem-vindo, vou amar ter vocês lá comigo. Esse workshop, como eu falei no começo da nossa live, eu vou tratar sobre os, trabalhar sobre os pilares da autoestima. Quais as consequências que a autoestima causa na nossa vida, em todas as áreas. Profissional, familiar e em relacionamentos. Os motivos da baixa autoestima. Vou dar dicas, fazer exercícios práticos com vocês lá. Onde vocês vão poder realmente se conhecer um pouquinho nessa jornada de algumas horas comigo. E identificar que é possível sair desse limbo de sentimentos que você tem que te aprisionam nas dores. A olhar para você realmente definitivamente e falar assim: eu sou capaz, eu sou capaz de me amar. Eu posso me amar. Por que que eu não posso? Vem participar desse workshop comigo. É para mulheres. Essa primeira turma que eu tô abrindo apenas para mulheres, porque para mulheres, porque eu sou mulher. Trabalho com mulheres e as experiências que eu divido com vocês são vividas por mim E pelas mulheres que eu trabalho ao longo desses 10 anos Então, a princípio eu trabalho com mulheres Com o tempo, pode ser que eu abra uma turma para homens Tenho bastante homens que me seguem, que assistem às lives Mas hoje eu trabalho especificamente em encontros fechados com mulheres Então esse workshop é para mulheres Todas as mulheres que desejam prosperar em todas as áreas da sua vida. Aumentar a sua autoestima, resolver os seus problemas afetivos e de carreira. Então o convite está feito para quem quiser, mais uma vez, é só ir lá no link da minha bio, entrar para o grupo do Telegram e eu vou passar as informações para vocês através de lá. O link de acesso à sala privada vai ser enviado lá no grupo, ok? Quem não estiver no grupo não vai poder participar. Ainda falta um dia, dá tempo de se inscrever. Se você que assistiu essa live, não se identifica com o grupo, não se identifica com o workshop, mas conhece alguém que precisa trabalhar autoestima, que está em depressão, está passando por um problema em relacionamento, divórcio, separação, seja lá qual for, algum conflito no trabalho, manda essa live pra amiga, convida a amiga. Vai ser muito bem-vinda. Mais uma vez gratidão do fundo do meu coração por estarem aqui comigo até agora. E por ter participado comigo. Nos encontramos domingo, às oito e meia, então, na nossa live dominical, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e um ótimo fim de semana a todos. Fiquem com Deus!